para você que recebeu é, essa notificação de gerenciamento de informações fiscais do Google AdSense ou você receber um e-mail pedindo para regularizar até o mês de junho que tinha até maio para estar tá fazendo isso eu vou estar tá fazendo com vocês aqui pessoal eu recebi também né eu acho que todo mundo que que recebe algum dinheirinho aí no Google AdSense é, vai precisar fazer essa informação fiscal então vamos lá vamos clicar aqui em gerenciar informações fiscais e aqui ó na primeira pergunta ele já pergunta assim que tipo de conta de Janeiro, Araújo Paula ele está perguntando que tipo é a minha conta minha, minha conta é física né não sei como é que é a sua se é jurídica se é como que é a minha é física então vamos lá física aí vem a segunda pergunta você é cidadão resistente nos Estados Unidos não eu não sou residente nos Estados Unidos Aqui ele pergunta é, para me selecionar um, um formulário, né? Tem esse W8BEM. Esse formulário geralmente é usado por pessoas fora dos Estados Unidos e ele também é utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal. Já esse outro aqui, pessoal, esse formulário geralmente é usado por entidades ou indivíduos de fora dos Estados Unidos que geram receita com atividades comerciais neste país então pessoal não sou dos Estados Unidos então neste país então não serve para mim essa eu vou marcar essa primeira aqui e vamos abrir o formulário vamos continuar aqui para ver muita atenção em pessoal Estou fazendo o meu aqui ao vivo aí e vamos ver o que que vai dar aqui bastante lendo e fazendo o que eles pedem né não vou inventar muita coisa não país de cidadania Brasil pai de cidadania é o meu país é o Brasil tá aqui Brasil nome de fantasia eu não vou colocar que é opcional tudo que for opcional eu não coloco que eu não sei que ó tinha estrangeiro opcional tinha não sei o que opcional não vou para próximo e aqui embaixo ele pergunta meus endereços endereço de correspondência eu vou colocar aqui o endereço eu vou colocar aqui pessoal é o endereço vai estar tá embaçado mas você coloca o seu endereço aí que você recebe a, a receber a sua cartinha do AdSense então você coloca o mesmo endereço Escolhe estado, escolhe a cidade, a sua cidade. Vou colocar aqui meu CEP. Se eu coloco o seu, tudo certo aqui. Aqui tem, são dois endereços. Tem é, o endereço residencial e o endereço que você recebe. Eu coloco o endereço que eu recebo correspondência, o endereço do meu trabalho. E aqui o residencial você coloca o endereço da sua casa mesmo. coloco o estado e aí vai dar a opção de escolher a cidade agora o CEP vou colocar o CEP Pronto. o endereço de correspondência é igual ao endereço inicial não é você se for o mesmo endereço você coloca que é igual se você não fica em casa passando de no trabalho você coloca que é diferente vamos aqui para próximo é... Aqui é ele pergunta, acordo tributário, você está reivindicando uma taxa de retenção, de retenção reduzida com base em um acordo fiscal? É, a lei dos Estados Unidos pode impor um tributo re, retido de 30% sobre pagamentos considerados como renda geral nos Estados Unidos. Esse tipo de tributo pode ser reduzido ou eliminado para beneficiários qualificados de acordo com tratados fiscais relevantes. Residente no país que tem um tratado com os Estados Unidos, vou colocar aqui que não. E vou clicar aqui em próximo. Aqui já vai gerar, vamos ver o que vai pedir agora. Aqui está meu endereço, bonitinho. é aqui ele fala assim, uma prévia do documento. Essa é uma forma de como seu documento será gerado, leia o PDF e confirma as informações. É, eu vou cortar essa parte, pessoal, que eu vou ler, mas você pode pegar e também copiar esse texto, jogar no Google Tradutor para você estar tá lendo. Tá? Eu já li aqui e aqui eu vou clicar aqui, ó, confirmo que li os documentos e vou para a próxima. Vai descer mais um pouco aqui. Aqui ele pede para eu colocar meu nome completo, você coloca o seu. Você é uma pessoa listada na seção assinatura? Aí eu digo que sim, sou eu. Sou a pessoa listada na seção assinatura. Próximo. Aí aqui ele fala, é, atividade e serviço realizado nos Estados Unidos declara de veracidades das informações. O indivíduo ou entidade identificar na seção identificação fiscal fiscal. O fiscal realizou quaisquer atividades ou serviços para o google, para o google nos estados unidos qualquer que não que eu, eu confirmo né que os serviços prestados ao google os afiliados dele, serão realizados exclusivamente fora dos estados unidos Ele pergun ele pergunta as informações fiscais fornecidas por você são para um perfil que já recebeu pagamentos ou para um perfil novo? Sim, estou enviando as informações fiscais para um perfil novo que nunca recebeu pagamento. Não, eu coloco aqui, ó, estou enviando informações fiscais para um perfil que já recebeu pagamentos. Aí aqui, ó, sob pena de perjúrio, declaro que as informações e certificações apresentadas neste documento continuam iguais e sem alterações. Eu vou marcar aqui, ó, exceto conforme descrito abaixo desde o 1 de janeiro de 2020 até o presente momento. É, continuam as informações. Todas elas são verdadeiras e representavam de maneira correta e completa a realidade do período descrito. Caso alterações tenham sido feitas, detalhe aqui e inclua as datas em que aconteceram. Não, não teve nenhuma alteração, então eu vou enviar. vamos aguardar aqui pessoal tô fazendo junto com vocês ó deu aqui pessoal é aprovado né aqui no formulário w8bem é, deu aprovado 9 de março de 2021 Adjunto aqui meu nome meus endereços tudo certinho é é que fala um monte de coisa, mas pessoal, foi isso, é, eu preenchi junto com vocês, eu tenho certeza se isso aqui é, a gente leu e viu que as opções que cabiam a gente eram essas, então espero ter ajudado vocês, um forte abraço, qualquer dúvida, vamos batendo um papo aí no campo de mensagens e tchau, tchau.